O que, que é um o Ah, esse, fala esse é o verdade. nome todo dia é verdade. O Vonton, como ele já disse, é o nome de, de um universo De um universo, não Não Planeta De um super universo Ah, não, desculpa aí Não é o nome de um universo, é o nome de um super universo super. Um super universo Uau E para melhorar, é o nome do nosso super Super universo. Mas, Aonde ó, o o nosso... nome do nosso super universo é planeta Terra. Não, isso é planeta, meu amor. Mas pra mim é um super universo. É porque você não doou ele todo, né? <risos> pra você é infinito. Pra você a terra é Terra, redondo ou plano. Você é evangélica, cristã, acredita na Bíblia, muito tipo aí. O que, que tem a ver Bíblia com o é, redondo ou plano? Pra mim, ela é assim, gente. É? é, é? é. Você acha que ela é oval? Ela é meio assim, não é? Ela não é redonda nem achatada. Não, ela, é, ela é, não é redonda, mas ela é um pouquinho, só não é assim. Não, é assim, não é, ué. É assim, mas não é redonda. Não, ela não é um Não. Só. Isso, isso, né? Eu acertei. O que trazer a Bíblia? Você quer. que... Não, porque tem muita gente aí que vai no canal me criticar, mandar mensagem lá. Você não sabe que a Terra é plana e que estão te enganando falando que a Terra é redonda, a Terra é plana e tal. Você pode também pensar que a Terra é plana. Não. Então, tá. Então, vamos pra última. Agora eu quero ver. O que é que é Sansa? Ah, minha cachorra! É. Por que que eu vou dizer assim? E outra coisa, Sansa. Ah não! Game of Thrones! Não, não tem Game of Thrones, não vou focar nisso! Não, eu tô falando! Ah. Sansa, mas é ah, Sansa. Não é, cara, a Sansa que eu coloquei no nome dessa cachorra é do Nico de Orante, por quê? Cara, eu sou de uma ah, pessoa. É, uma pessoa. Ah, uma que pessoa era essa? Fala, dá a dica. Ah, filha de quem? Malvourio? Não, por onde então. tinha filho. Malvourio você se deixava. eu vou começar a chutar tudo! Filha de quem? É. Tá chorando? Não. Filha de quem? Ah sim! Se eu não me engano, era filha da, da. da Fanta. É Fanta? É Fanta U, É sim, tem um nome assim, Fanta? Fanda? Fanda? Não. Sim, que tiveram gêmeos. Não. Sem ser meus filhos. Sim, não tem nome que teve gêmeos? Fê. Qual é o nome deles? É o. É Fanta sim. Primeiros seres humanos. Qual foi o nome deles? Música. Ah, escapou Porra, agora. É, caraca. É assim? Obrigê, não sei. Os caraca, me encapou agora. Não é Fanta não. É. Andam e Fonta! Ah, viu? Andam e Fonta. Eu falei, que tinha alguma coisa a ver com Fanta. Ela com Anderson na mão, mas só que Adelson é, era. É, é Andam e Fonta. É, é. Então, é isso mesmo? Não, é o filho deles? Não. Ah, não sei, eu não lembro. Foi a filha de Adão com Laota. Depois que ela falar. Um, um, foi não, gente! Um cano? Foi não! O um cano? Um cano. Ela pegou um não. não, foi não, ela gente! Cano. Não, gente, olha só! Ela comeu a fruta, não. tá? Ela comeu o cano. Você <risos> é louco? Ela cara. foi lá, pegou é o cano. Lá, o cano, né? Aí teve embuchada de cair. Aí Adão, pra poder não, não ficar ah, longe da sua esposa, sim, né? Sim, sim. Porque ela ia sofrer. Não ela ia ter que pagar o preço. Então ia ficar longe pra não pagar o preço assim, Ela ia ficar longe dele, ele queria Ele a eterno. Ela não ia. Ele foi o quê? Ele foi até uma das escolas do Éden do lá, que tinha uma nodita chamada Laota, La foi lá, né? Pegou ele lá e tal, e teve Sansa, entendeu? Ah, entendi. Depois Sansa casou lá com o príncipe doido lá e tal, aí teve muitos filhos também lá e procriou e foi crescendo outras raças. Não foi, entendeu?